voltou com para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, João Kleber. Para tudo, para, para, para, para, para. para tudo aí. Foi mentira. Nossa, foi horrível isso. Voltamos com ela morre, eu bebo com essa bebidinha aqui. Para tudo. E ela tem cheiro de anis, ó. Olha o cheirinho disso. Um cravo. Sabão. Tem cheiro de sabonete. E como sempre, é uma dosezinha dessa daqui. Nossa, eu vai morrer. E dessa vez a gente melhorou, hein? Dessa vez a gente foi pra um nível de, de beats a mais, que agora são 32 beats que Só a gente. Só isso foi... que melhorou, porque eu sou péssimo. A gente foi pro Play 1, a gente vai jogar Crash Bandicoot. Como é que fala? Tá Bandicoot. Certo? Bandicoot. De inglês. Bandicoot. Sei lá, eu não sei Bandicoot. falar. Bandicoot. Bandico... E a gente vai jogar Crash do Play 1 agora. Eu Vou morrer sempre. Eu f... vou morrer! Mantenha na linha dos clássicos. Esse é do gente... Play, 2, não é? Não, Play 1. Ela morreu, eu vou beber, eu tomei, a gente já tá rindo, mas eu gente... morri ainda, calma, mas ninguém é bebeu vídeo. tá você falou ela morreu, eu vou beber, N não, se você morre, eu bebo, é, eu então vamos logo pro jogo, se você ainda não tá inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um comentário aqui, qual é o próximo jogo que você quer, mas tem que manter a linha dos clássicos, né, e vamos pro jogo, Crash, esse é o 3 eu acho, né, é o 3 eu acho, você que falou que era o jogo, é o Harper... é do play 1, eu falo não, daí. esse é o Crash, o 2 e 3 é do Play 1. O quê? É, o Racer também. Racer. Hum. Um gostoso rabo de galo se faz com uma dose de para tudo rabo e meia de dose galo? de conhaque para tudo. Acrescente uma fatia conhaque? de limão e sirva natural ou com gelo. Quem que beberia bebe bebe é isso? Nisso? É horrível. Tem nada de natural. Isso, Quem ninguém beberia bebe é? Quem vai beber? Ah, tá. Não, que... não. é Tipo, ah, eu, a galera vai sair. Você vai lá e faz a ideia. Tipo, vamos 12 e 12,90. Alguém compra. Ah, Se não, ia dar tá 3 reais, vi. igual a Pitú. Bolo... Essa, essa daí, teoricamente, é fácil, né? Tu viu que apareceu o segundo assim, do Brasil ali? <risos> é porque Travou tava tá abrindo <risos> aqueles efeitos do Movie Maker. Né? É. Caramba, ele me tem um bode muito perfeito. <risos> Meu Deus. É... Oh, burra Ah, não, é só quando tá com a estrelinha que faz Vamos direto. Né? Atenção, Grossobete, para o top de 5, já vai. Já! Tem um tubarão ali pequeno tá Só pra te avisar, tem um tubarão aí Olê Sai atirando que nem dois, nem precisa parar de atirar Atira pra sua vida inteira aí, tá certeza? Aí, né? Absoluto ah. Tem budega ali ó. Eu morri pra pegar a vida <risos> Eu prefiro morrer Do que perder a vida Putz Putz, eu te correr Agora ferrou. É, que bicho que era? Era um urso, né? É um dinossauro. Tá esquentando isso aqui. Esquente, vai... Es... Tá gelada ainda <risos> ah, <risos> Ai, corre, corre, corre, corre. Puta, é daquele do Power Ranger. Vai, vai, vai. vai. Não. Pula, pula mulher. <risos> não. Ai, droga. Tudo bem, tudo bem. Você passou três fases, não morreu nenhuma. Tudo bem, tudo bem. <risos> tudo bem. Eu juro que eu tentei. cheio, hein? Nossa, não faz isso. Acho que já vai voltar de primeira. Assim. Não faz, não faz. Ele nem não falou que é tipo coquetel, tá é pra degustar, média. não é pra virar. Nossa, tem tá um cheiro de cravo com anise. Coragem, canela. eu não quero olhar. Eu não vou olhar pro lado. Ah! pegar! Hum, eu sei que ele virou. É. <risos> que nojo. Eita! Pode continuar. <risos> Nossa, tá rasgando aqui dentro. Né? tô sentindo meu estômago quente. Agora eu consigo. Ai. Eu escuto vai, barulho vai, de vai, bicho. Vai, vai, eu vai. acho que tem uns bichos. Mas tem um bicho gigante. Não, e tem que uns voa. bichinhos. voando sim, ó. Aí, aí, acho que ele não vai mais já. Não. É muita emoção. Caramba, eu andei com meu fogo. Vai, saco, de. Vai, é, Não, aqui. não. na pode, não. Depois de três, essa daí vai, vai umas trinta, né? Vamos eu não lá. consigo. Ó. Nossa, não fazia Segunda isso. buda, vamos. Não precisa. É metadinha, metadinha. Não, metadinha não é o padrão ah. do jogo. Tem que ser o padrão do jogo. Vou até pôr um chorinho. O padrão do jogo, tu vai jogar com a bicicleta, você vai fazer igual. Tô tentando aqui, que tá rasgando ainda. Queima. Pesta é. que tem pimenta. Gosta um de pimenta? Mas não é pimenta. É ardisco, né? Eu tô com uma, um enxaguante bucal de ervas. É, parece que eu tô comendo sabonete depois, quando fica gostinho da língua. Nossa senhora, pode ir? Deve. Eu já tô. Vou ficar, acho que eu já vou encher outro copo. Eu era pequena tinha um remédio marrom é. que tinha esse cheiro. Ó, você não tá prestando atenção no jogo. Eu tô prestando. Remédio marrom? Remédio... Ai, caralho. Remédio marrom? Como assim? É remédio era, marrom? Era, sei lá, era antigão, ah, era pra tosse. está tá bem pra caramba agora. Quase batou nada do bicho. Aí tá tranquilo. Eu não queria falar, não, mas eu acho que isso aqui já tá me deixando bêbado. Ai. Já? E, já! E se você for menor de idade, não repita essa estupidez em casa. E nem <risos> Ui, na rua, né? Perdi o budega. E nem na casa do seu amigo, Perdi ele. o Budega. Mentira. Não encosta no. no. no, no verde, hein? Ah, não pode, não né? Pode? Parece que ele tá flutuando, mas parece que gente... um buraco. É. Parece que aí te chama, né? Aqui, Vem, ó. bata em oh, mim. Você tá, tá brincando muito ali do lado. A graminha. O que, que você ah, tá falando? Meu Deus, Deus! Jesus, ah. existe! Não, e para que eu ia te olhar Você andou sobre, sobre brasas. Não tinha acabado a fase? Não! Tinha Ai. aquele bagulho e não acabou a fase? Não, ainda meu não. Meu Deus, tem checkpoint. Ai, caraca. Meu Deus, vamos. Como o Zaqueu. Eu. eu não sei o resto. Eu nunca ouvi Pra quem é? Eu também não. Pra quem andou sobre lavas, o que é um tricerátops? Tricerá? É, ai, ah, meu Deus! É tricerátops? Meu tricerá? Tric dente de sabre? Eu não sei. Forma. O que, que você tá fazendo parando na grama, meu Deus? Puxa, cara, você não Eu não morri? Não morreu. Ah, você, você morreu duas, né? Ai, <risos> ai, <risos> Tá tudo molhado, tá velho. É ah, teu um pé, isso aqui. <risos> teu pé tá muito gelado. Caralho, tá morto, velho. <risos> <que> Fucking <risos> Você passa dessa. É e vai pro chefão. Ai, dá pra ir rapidão. Nossa. Ó, ó. Ó, rapidão. Tá é irada, hein? Uhum. Que Por que, tá que eu viro? Por que que eu viro? Tá tranquilo. Fazer de boa. Isso aí do colégio primário. Só não vai não. na bola, né? Porque tem a... o mar inteiro. Se você conseguir ir na bomba... É Sempre vou na bomba. <risos> ó, a bomba tá lá no cantão. Ó, é não tá nem te dificultando. Coceira. Vamos, vamos, vamos. Eu tô tendo que respirar. Uh! Pô. Aqui, meu Deus. Não, não, não, não, não, não, oh, oh, oh. não. Que isso? Eu tô tão feliz que você não tá morrendo, que isso aqui é muito forte. Não! Eu ganhei, oh, tu ganhei uma, uma vida. vida? Ah... Hum... <risos> Bang! por quê? Por eu quê, fiquei meu impressionada Deus? que eu ganhei Passo, a, pode... a vida. Por quê? Por quê, meu Deus? É que eu ganhei a vida, eu fiquei impressionada e morri. Eu prefiro tô... morrer do que perder a vida. Vamos lá? Meu Deus. Dá um cheirinho. Eu não quero, dá pra sentir. O uh, que vai quentando, esquentando Vai aqui. quentando, <risos> É tipo então. Ah, você falou. Vamos, vai. Os animaizinhos subiram. Oh, oh, oh. Meu ah, Deus. Eles caíram na ah, bomba aí. Eu voltei do aí. começo. É, não fez checkpoint? Você pegou checkpoint? Você não pegou checkpoint? Achei que eu tinha pego. Vamos, vamos. Não. Ah! Ah! Eu falei que eu sempre morro aqui. Meu Deus, meu Deus. Vamos, vamos vamos vamos budega com as forças eu vou, vou tentar usar o budega na vida que agora eu já tô na quarta é quarta já não lembro acho que já passou hein Búdega. Ah, tive que engolir em duas é pior não é é, é. com certeza Ai, não, quero aqui, não quero morrer, aqui não quero morrer, morrer aqui não quero morrer aqui não quero morrer aqui não quero morrer aqui não quero o cara morrer... da que passou uma vez passa mano Eu sempre quase vou pra fora só que não dá né Deus Carinha do barco, olha o pássaro. Não. Olha a bomba! Parecia que tava narrando. É o carinha do pássaro! Passou é, o carinha do, do barco! Olha a bomba, olha é a bomba, é a bomba. Você falou disso, e eu fiquei olhando pra eles, um ali pro outro lado. Meu Deus! O que, é que eu tô fazendo da minha vida? É mesmo? É a última, né? Já bebi 12 no primeiro vídeo. Ah, tá. É o terceiro, tipo, especial de bebidas. Já tô bêbada. <risos> Cada vez é uma bebida, né? Uhuuu. Que... Qual bebida tem que ser a próxima? Será? Ia ser legal se alguém comentasse, né? O que quer que você beba. Hum, ia ser legal, não, né? Ia ser muito legal. Aí vamos colocar lá querosene. Cara, não, não coisa, coisa que é. que é comestível. É <risos> Isso não é comestível. Acabou de chegar lá no dente quando deu uma. Nossa. Vez. Ah, é do começo? Não. Tu não pegou nenhum Checkpoint? Não é possível? Meu Deus. Vê vê quando tem checkpoint, pega o um checkpoint, né? Não, mas se eu tivesse visto, eu tinha pego. Para pegar isso aqui é bomba. Para pegar isso aqui é bomba. Eu vou fechar o olho se eu der risada. Aqui, é bomba. Meu olho fecha. Ah, não, não, não, não. Que pega. assim. Não não, não, não, Assim, assim tu morreu? Ah, né? Porque você dançou, né? Foi, ah, né? Ah. Não, não, porque você dançou. Budega, pelas forças de Budega. A gente não sabe nem o nome dele, né? Eu não sei o nome dele. Budega. É porque quando ele se transforma, ele fala, Bútega, <risos> Olha aí, quase caiu. Nossa, quase passou pelo ladinho. Assim, <risos> Vamos? Não, valeu. Eu não vou cantar mais a música do Bomba, não, porque... Não me distrai. Por que de quem é que é essa música do Bomba? Para pensar isso aqui é bomba. Eu falei, não ia mais cantar. E a bomba que pega... Por que assim, tá cantando? Assim. Assim, assim, assim. Vou movimentar é explosivo. Vou movimentar é explosivo. Tô respirando. É preciso parar de beber. É preciso não, parar de Eu quero de pegar o checkpoint. Vai. vai. Vai, tem que ter. Aí, ó. Aqui, ó. Eu aqui, tinha ó. passado. Ai, que, que, que, que, que. Eu não consigo pegar. Que beleza, hein? Ué, cadê? Sumiu, desistiu. Não é nem pra ir. É pra cá, ó. Ué, já pegou. Ué, é pra lá. O que tá acontecendo com essa seta? Ué. Ué. É pra lá. Segue, segue. Pera lá. Segue. Ah, é o checkpoint aí. Ué, Até mas eu tinha sumido. <risos> que bug. aí Eu tô indo pro certo? Não sei. Segue a seta. Ué, mas eu já passei aqui. Ué, você tá voltando? Não, não, não eu já morri Já morreu 300 aqui. vezes com essa bomba. É no mesmo é lugar. Qual que é essa, meu Jesus? Sétima. <risos> Maria. <risos> tá indo quieto, muito bem. Eu perto não Uh! Eu não vou nem mais ah. respirar. Eu respirei e senti o Anis. Eu não devia ter respirado. Você respirou, não? Você sugou, né? Uh. <risos> <Tudo bem? risos> meu Deus. Vamos lá. Qual o quê? Sétima, não é? Sétima? Ah. Meu Deus! A gente acabou de falar. O último isso. do. do. do. Ah. Ah. É, e. O último do... Eu esqueci mesmo o nome. Do... <risos> <risos> do jogo aí. Eu fui pro do, do quadro, do, do quadro. Não, ufa Era o mesmo lugar. Aí, né? Eita, tem que... Ah, Ai, meu, meu Deus. Deus. Foi. Jesus está conosco. Vamos. Por que eu põe aqui? eu só eu desviar. Sei, era não. só ter ele pela água. O do... Parece que eu estou num um lugar. E quando King você Kong? anda, parece que tem outro. Tu morreu nove ou seis. mas uh! a minha bebida era, era mais pesada que essa, viu? Era? Essa daqui, eu vou morrer daqui uns dias, aquela lá poderia morrer na hora. Eu achei que isso... Jesus, uh! Cristo! Oh! Jesus Cristo! Oh! Jesus Cristo! Oh! Jesus Cristo! Eu não sei Pegar... Eu passei oh, de... da primeira! Caramba, bom, assim. Não, e eu consegui passar da primeira, que é tipo impossível. É, é, não tinha é, como é, passar é. da primeira. Ai, que coragem, meu Deus. Vai ser a música. Ai, que coragem, meu Deus. <risos> Calma aí. Oh. Respira. Nossa, você vê tipo... Ah, quando passa na garganta. Com certeza você não vai passar daquilo lá. Então você. Ah! Mas, meu Deus, você nem chegou lá. Eu tava te ouvindo. <risos> eu não ouvindo ter... ele, eu não a atenção. <risos> Me lembra de beber. Eu vou explicar. Eu nunca vou ela vai jogar só essa fase agora, porque provavelmente ela não vai parar, eu já tô na sétima, oitava, não Nossa, né? tu vai ter que ir o... mas... pro hospital, não vai ter como. Se ela chegar na última... É até ela passar dessa fase. Não importa se vai ser a garrafa inteira ou não. O quê? até você passar dessa fase. Tu vai morrer. Eu achei que não. era a última. Não, não, é a última fase. Não, eu achei que era a última dose. Essa bo... Essas bombas aí vão ser Eu fodas. achei que era a última dose, não a última... coisa. <risos> <O cabelo, risos> <risos> Vamos. Ah, tem que beber, calma. Ué, eu não ia lembrar. Oh, o Dunana tá pegando no meu olho. Eu sou muito esquecida. Tá doido? Eu, eu tava, te esqueço, a, né? Eu fico mó feliz e tal. Aí quando eu lembro que tem que beber, isso aqui dá mó tristeza na alma. tá feliz porque eu morri? Não, vem do jogo. É, é mó legal. Ah! Não consigo. É tipo um poder. grito de guerra. Vou pegar. Ih, cruzou o olhinho, Tá tudo bem, Esquece, tá, tudo bem tá tudo bem. Não, vamos parar. Tá tudo bem. O que? Tu ficou vesgo? Vai. Aquei okay, um X. Uh. Um X. Um X no seu coração. A de entender. Não precisa precisei tão rápido. Vai por cima. Ai, vai por. Meu Deus. Por de Pausa o negócio. Não, não acredito. Eu quero. Vai com muita que calma. Raiva. Vai tipo de. Perto X. Perto do X. Você tem que beber. Vai é perto X. Nossa, agora já deve ter passado de 10. Ou é 10. Não acho que essa é a 10. Você queria me enganar, né? Que você já tinha bebido? Não queria? Eu, às Ih. vezes eu não lembro mesmo. Tenta passar, tá? um pouquinho. <risos> eu tô tentando, eu juro. Uh. Não tô... Não me atrapalha. Não tô atrapalhando. Eu quero muito que você ganhe. O mim, eu já tava com o controle na mão jogando. Você tá indo muito rápido. Parou, parou, parou. Não parou, me atrapalhe. Parou, parou. Encosta, encosta, encosta. Ih, uh, uh! uh! tem mais. Puta que pariu. Vai, devagar. Pra cá, pra cá. Não precisa ir em cima. Mano. Tranquilo, vai chegar na final da foto. Eu sempre acho que eu preciso ir em cima. Ih, elas tão mexendo, hein. Hum, hum. Olha lá, mexeu. Mexeu, mas tá, tá aqui. Jogadora. Ah! Joga 10. Passou? PASSOU! Eu PASSOU! <risos> Três dedos de garrafa Eu não acredito que eu matei Muito obrigado Eu não perdi as contas de quantos foram Eu chuto 10. É um chute Como é que eu encerro o vídeo agora? Ó! Oh. Esse eu é o Se Morre Eu Bebo parte 3, se você gostou e tiver dicas de bebida, que <risos> que tá deixa no comentário pro o próximo vídeo de jogo também. Qual jogo que você quer que a gente jogue e qual bebida você quer que eu beba, que seja bebível para o ser humano. Tá? É, não, sem não... álcool de cozinha, essas coisas assim não. É, não, é querosene, xixi. xixi de hamster, não né? Não. É bebida que vende nos mercados que a gente possa consumir. Pode ser suco. Por favor. Quem sabe a gente faz a próxima com o Yakut? O Chakinho já saiu. Deixe seu like. Pode. Deixe seu like do canal aqui, se inscrever. E... Boa noite. Que... Beijos.